fontes vedadas são aquelas fontes proibidas. Por exemplo, um candidato não pode receber recursos de origem estrangeira. Tem muita gente que confunde aí. Acha que quem não pode doar para a campanha é uma pessoa estrangeira e não é verdade. Não é a nacionalidade da pessoa que é levada em conta, mas a origem do recurso. Todo o recurso aplicado em campanha tem que ter origem nacional, não pode ser de origem estrangeira. Não pode haver também a doação de pessoas físicas que sejam permissionárias de serviços públicos por exemplo, taxistas, feirantes, donos de bancas de revistas, entre outros. Essas pessoas só vão poder aplicar em suas próprias campanhas. Um taxista vai ter lá o seu limite de 10% do limite de gastos para o cargo a qual concorre para aplicar na sua própria campanha. Mas esse mesmo taxista, como pessoa física, não pode doar para nenhuma outra campanha. Ele é um permissionário de serviço público. Então, quando eu falo naquele papel de trabalho, aquele questionário todo que tanto você, candidato, quanto a empresa arrecadadora da vaquinha virtual, por exemplo, terão de ter nesse anteparo, nesse bloqueio que protege o candidato de recursos que porventura entrem de forma irregulares, isso é muito importante. Por exemplo, para vedar a entrada de um recurso de um permissionário de serviço público. Então, ter essa pergunta lá no seu questionário, no seu rol que antecede a entrada do recurso é muito importante. Também sabemos que o TSE esse ano vai disponibilizar uma base de, de CPFs de permissionários, só que essa base de CPFs de pessoas ela, ela é, é mutante, pois até determinado momento aquela lista continha as pessoas que tinham permissão até aquele momento. No dia seguinte essa lista pode já ter mudado, então tomem bastante cuidado com isso. E já que estamos falando de doações vedadas, as pessoas jurídicas que a gente tanto fala, às vezes a entrada de um recurso de uma pessoa jurídica entra sem ser percebido por ser na forma de estimável. O empréstimo de um carro que está em leasing, o empréstimo de um carro que está, por exemplo, no nome de, uma, de um mercadinho, que está ali emprestando a Kombi, a, o carro com carroceria para levar material do candidato para um lugar, para outro. Embora essas campanhas serão tão atípicas que nem sabemos direito como é que o candidato vai fazer sua campanha.